Que, o que, que eu ganho, afinal de contas, desconsiderando o futuro e, e não valorizando uh, o futuro? Né? O primeiro, atrair a atenção. Se eu administro mal o meu tempo, se eu gerencio mal minhas atividades, eu atraio atenção. Tá? É, uma forma de, é uma forma de carência. É, é um mecanismo inconsciente que opera. Então, quais são os benefícios negativos que consegue identificar em relação ao seu comportamento relacionados a administrar mal o tempo, administrar mal suas tarefas? Relacionado a atrair atenção, então sempre que alguém está soberbado, que se alguém está correndo, precisa de alguém por perto. Então, a forma de você ter alguém por perto de você, não sei se é o seu caso, mas dá uma analisada que às vezes você pode estar sendo influenciado por essa tendência. Outra coisa que se ganha é gerar o estresse para ação, ou seja, eu tenho que fazer algo e eu vou deixando, eu vou deixando, ou administrar o meu tempo, ou administrar minhas tarefas. Então, chega um momento que. Eu preciso fazer aqui, está no último minuto, está no último segundo. É uma espécie de vício da adrenalina. Então eu preciso dessa adrenalina para poder fazer. Eu preciso dessa pressão para poder fazer. Então, eu gerencio mal o meu tempo, eu não planejo. E esse não planejamento vai me gerar esse estado de adrenalina para que eu faça as coisas. Então, sempre deixo chegar na situação limite para fazer algo. É uma forma de criar motivação. Tá? Outra coisa que que se ganha com o não planejamento é o evitar o encontro consigo mesmo. Por quê? Se você está sempre ocupado, você evita o encontro consigo mesmo. Você não tem tempo. Você não tem tempo para refletir, você não tem tempo para pensar na vida, você não tem tempo para planejar rituais, você vive a sua rotina um dia depois do outro, depois do outro, depois do outro e não tem tempo para tem mais nada. E isso ocupa a sua vida toda. Ou também você evita o confronto de perceber que isso não está não, não tá ajudando em muito. E outra ideia que se tem é que oh, se eu planejar tudo, onde é que fica a minha liberdade? Ou seja, o planejamento é incompatível com a minha visão de mundo. Eu sou uma pessoa livre, eu faço o que eu quero, quando eu quero. Então eu tenho todo o tempo para mim. Estudos mostram que para cada oito minutos de planejamento a gente economiza cerca de uma hora. Se você tem mais tempo, você tem mais liberdade. Não é coerente. É, com esse raciocínio. Então planejamento é extremamente importante.